The community of the city of Peruíbe, in the southeast coast of Brazil, has spent months mobilized against the installation of a 1.7-gigawatt gas-fired power plant, which would generate a lot of environmental and social damage. The fight resulted in the approval of an amendment to the law of the municipality, which prevents the installation of polluting and acid rain-causing industries. Nós, né, nós da associação, a gente sempre falou, gente, não vai ser legal, não é uma coisa boa, falam que vai trazer emprego, mas isso não é a verdade, a gente não vai ter essa oportunidade toda que eles estão apresentando, então vamos participar e vamos vestir a camisa, porque não vai ser legal, principalmente para nossa região, que onde a usina ia ser construída é bem próxima do nosso bairro, então para nós não ia ser muito legal. É, problemas respiratórios, é chuva ácida, é, sem contar a água, né? Que a gente ia ter grandes problemas com a água. Então, por esse motivo, a gente abençou a casa. Então, na verdade, eu fui o primeiro vereador a me envolver nessa ação, até pelo momento em que começou a circular essa conversa na casa. E eu já me manifestei na tribuna totalmente contrário, justamente pelos princípios que me trouxeram à cidade que era a qualidade do ar, né? e toda a natureza onde eu vivo até hoje, que é no Guaraú. E a gente teve uma votação bastante difícil, né? calorosa no assim, início. E eu acredito que a, o envolvimento de, de, não só da população, mas dos grupos, das pessoas que orientaram, né? foi de bastante importância para que a gente tivesse êxito de vitória. Uma questão que a gente está aqui é, no entorno direto né, de unidades de conservação, tanto marinhas como continentais. Né, a gente está numa região que a gente tem um déficit de atendimento, de saneamento e também saúde muito grande. E nós então fizemos um laudo contrário ao empreendimento. A gente conseguiu trazer o benefício que a rede social traz para a sociedade. Você entendeu? Que é unir quem está longe, né? Então a gente fez essa união de diversas pessoas, de diversos ramos, diversos pensamentos, credos e tal. Né? Conseguimos fazer uma mobilização enorme, que a gente acabou fazendo uma festa linda, que vai ser marcante, inesquecível, né? e que, que forma de uma de certa forma vai servir de exemplo para outras cidades que, que, que poderão lutar contra esse tipo de, de empreendimento. Ah, foi uma vitória bonita.